Calma! Eu só Eu não vou parar de olhar. Oi, chegou! Opa! Opa! Tá Oi! Chegado. Oi, lindo! Oi lindo! Acho que tá muito alto. Velho, tá muito alto. Ninguém não diz nada. Ó, oh, tá vendo, tá vendo? Você é novo. Uhum. Você tá clicando aqui? Sei lá, Ó. Tá oh, te... Bora ver aqui. Não, não é assim que abre o chat. Clica no X. Não tá indo. não, nem no teste, tá indo. Bugou. Deixa eu ver, ele ainda tá aqui. Vou mandar um, um. pedido de amizade pra você. É como eu gosto de estar. Bugado, gente. Bugadão. Ah. A peste aqui. Ó, oh, ganhei um selo. Ganhei um selo. Eu quero esse bagulho aqui que você pegou, eu conheço um um em você e vê quantas moedas você tem então velho dá pra comprar um, um proof você vai no centro no centro no mapa é vai no mapa primeiro depois vai no centro ah no centro não é no plaza aí faz tanto tempo é no plaza o plaza é perto da floresta aí você vai aqui no pet shopping Olha <risos> a Júlia aqui Entrei Eu vi Vai, vai comprar o seu primeiro puff Aí você clica aqui, ó Adote um, um puff Aonde? Vixe, vai demorar pra... Adote um puff Aí vai demorar um pouquinho pra abrir O meu é tá demorando Abriu Como eu já tenho ah, Tá demorando nada aqui, ó Como eu já tenho eu, eu não vou comprar mais eu, eu escolhi o preto Eu posso comprar até mais um Nome Eu vou escolher mais um ou oh, será que não? Eu vou escolher qual? O preto oh, Eu vou escolher mais um, deixa eu ver. Eu vou escolher o roxo. Aqui é quem eu tô, Juninho? Chama de Júlia. Você vê que o, o chão muda na cor do puff. O meu tá roxo, o seu tá preto. Tá vendo? O chão. Uhum. Ó, ganhei a primeira escavação. Mais um selo. Olha lá, eu ganhei também, a minha primeira. E ganhei uma. Tá ganhando um selo? Aham. Uhum. Aparece na tela, então, isso é selo. Aí, ó minha blusinha agora. Ó como tá a minha blusinha. E tá eu tema. aqui de pato. Tá vendo? Sim. Aí você clica em você. Aí você pra escolher a roupa. Entendeu? Aham. Uhum. Glória! Glória! É que eu vou ganhar, né? É, eu te enviar só solicitação de, de amizade. Deixa eu ver, eu vou te enviar de novo. Você vai ser meu primeiro amigo. Olha lá, apareceu. É, oh, você aqui quer aceitar? De... Seu nome ainda não tá com o Alice. Ah, não, aqui não tá com o Alice, mas ali tá com o Alice. O que? Tá Pronto, seu primeiro. Pô, Vamos voltar na montanha. Volte na montanha. Deixa eu ver, mostrando meus selos aqui. É pra você mostrar esse seu selo Ó, oh, ganhei cinco selos já Ô, oh, louco Tesouro sabororo! Primeira escavação conseira. Escava o dia todo Grande escavação Baú dos tesouro. Escavação e baú de do tesouro Ô, oh, louco, o cara já entrou lá, véi Vamos aqui jogar aqui pra você ver Aonde? Esse aqui, esse ó Jogar o... Corrida de treino, ó Deixa eu ver se vai Você entrou? E aqui? É. Como é que faz a corrida de É de novo? Na seta. Só na seta. Nossa, na seta. Na seta. Sim, sim, não WSD é na seta. ah E vai aqui, ó. Ah, tá. Ai, eu caí também, meu Deus. Eu não tô bom não, gente. Eu não tô bom faz tempo. que cair de novo. <risos> é, Assim, chega <risos> primeiro, <risos> acho que ganha 20 moedas. Ô, Júnior, bate aí, meu irmão. Nossa, eu tô caindo, já caí duas vezes. <risos> eu também. Minha areia aqui, comi que meia neve, ai, nem eu caí também, é o outro. Gente, eu não tô bom, não, uai. Ai. E aí, troque. Consegui chegar. Ai. Eu consegui. Cheguei, galerinha. Bora de novo, quero arrebão. Essa sala tá cheia no momento o quê? Oxe, é será que tá acontecendo alguma coisa? Ué, eu entrei aqui de novo. Será que... Então é bug. Isso aqui tava acontecendo em um evento, a sala tá cheia. Ah, vem aqui na esqui. É embaixo da montanha, é só você descer ali. Tá vendo? Depois dessa casa, dessa cabana, isso? Ah. Aqui, quer se tornar um espião? Eu quero. Entra aqui, ó, na estranha parafernaria falante. Ah, é aqui, mano. Pronto, agora você clica no telefone. Ah, eu já cliquei. É, é muito engraçado, velho, Júlia andando, velho. Eu cliquei. Isso não vai ler, na... clica sim, sim, sim, pronto. Agora você se tornou um agente, agora você pode entrar aqui, ó. Reunião, reunião, galera. É o cenário aqui tá. Aí, ó, na Aí, Sim, isso. Olha só, olha só, olha só. Olha lá, olha só. Olha aqui legal. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha lá, olha só. Não, você tem que atender o telefone lá. O telefone tá piscando. Ó lá. Ah, entrou. Você entrou. Pronto, bem-vindo, você agora é um espião, 99,99 ,99 dos são. Espião, muito bom. Olha o senhor ali só achando moedinha e eu venho mais Sim, tempo. ó, ó, você, você, você pode clicar no puff e fazer ele de escravo. Oh, louco. Ali ó, no é Eita. embaixo tem um chat, ah, mas embaixo você vai ver uma imagem de, do puff, você clica nele. Hum. E clica no tesouro, vai fazer. Eu, achei, ó. eu vi, você mandou ele trabalhar, fazer de escravo. <risos> Estrava, escravo, Zour. Aí tem outros mini-jogos aqui também, mas só que não é assim. Como é que é? Tipo multiplayer. secretas. Isso, secretas. É melhor você deixar pra depois, é meio complicado. Agora vamos. É... Você já foi no seu iglu? Você sabe como é isso? Aí você clica no, na imagem do iglu, do lado dos amigos ah, é. Aí você vai no seu iglu hum, Fazia linda, humilde Sim, aí você pode... Aí você tem um catálogo Tem um catálogo Já até cliquei Já fecha é rápido aqui, né? Aí você pode comprar e aumentar o seu iglu hum. Aqui mostra pra mim que você tá mexendo no seu iglu Legal Pronto, deixa eu ver como é que tá a minha casa. Ah, eu também não entrei. Ah, tem meu puff aqui. Mas meu... Acho... então, o que, que eu faço quando eu entro? E o, o nome do meu puff é preto é Alisson. O quê? O nome do meu puff é preto é Alisson. Faz tempo que eu coloquei. E o meu eu coloquei frame da aí, ó. Viu? Não, eu não sei E se o que, que eu faço? Como é eu faço pra aumentar meu. Minha... Ah, achei, desculpa. Não, você tem que comprar no catálogo, vendo, mas é que você precisa de moeda, para ganhar moeda você precisa jogar mini-jogos. Deixa eu vou colocar esse tapete, Jesus. Não dá pra mudar de posição ali não? É na seta, na seta, mas é limitado. Pronto. Deixa eu ver o que dá pra fazer no meu Glover. O seu. Ó, eu tenho um relógio, vou colocar aquele tapete, eu posso mudar na seta aqui. E um poço do, do puff preto. Deixa eu ver como eu posso colocar. Eu tenho eu tenho uma planta, vou colocar um sofá. Eu também tinha que ter um sofá aqui. Ah, eu tenho a mesma coisa, eu tenho um barro de tesouro. Aí eu tenho um relógio. Relógio. Eu tenho mais outra almofada, vou colocar aqui. Eu, muito perto. Eu, eu vou deixar a planta no meio. Ah não, eu queria reiniciar tudo de novo Não, você é burro cara, que como você é burro? Ah, deixa eu ver como é que foi pra guardar Ah, pode colocar música também Deixa eu ver isso aqui Medo de ter Copyright Party My Eager Essa é boa Deixa eu ver, acho que... Não, é só você clicar no X e tá pronto depois ser você terminar, você clica no X e tá pronto Aqui ó, o meu E eu vou vim algumas coisas Então, e vai ter o, o torneio. deixa eu falar aqui com o outro ali, demorou pra responder Falar com o estampa aqui ó, eu tô no meu globo. Você pode ir pro meu... Ah, você tá no quintal Você tá no quintal Legal. Aí você clica na lista de amigos e clica em mim Aí você pode clicar, sabe. Deixa eu ver.. É, no meio do Aí você vai. Ó, oh, e o dojo lá que eu tô te falando, vai no Dojo. Vai estar a parte do Jojo, lá em cima. É lá em cima nas montanhas. Você vai no mapa. Vai uh -huh. lá em cima na montanha, vai estar as partes do jogo vai lá. Aqui, okay, é aqui que eu tô te falando. Você Má, pode entrar. O maga aparece é Ah, aparece, porque é a sua primeira vez, aparece. Tá vazio. O servidor português é mais vazio. Aqui, a gente pode batalhar nós dois, hein? Não, lá em cima tem. Não, deixa que eu vou então. Você já foi nesse? Você foi no errado. Ah, tinha lá em cima uma porta. Eu tava com... Eu tava lá em cima. Pronto, a gente vai entrar. Ah, eu também sou novo. É minha primeira partida, eu acho. Eu acho Sim. que é a minha segunda. Eu tô sem cartas. Vai. Não pode zohar um pro outro, viu? Não pode, não pode. Oi, gente. Cê, oh, eu não tô, é ai. sério. Eu não tô. Nossa, que tapa! Ai, esse Essa daqui tem animação. Já do celular não tem. Nossa, ele viu uma bobagem. Ai, eu tô com medo, véi. Eu tô com muito medo. Nossa, de novo? Ai. ai. Que tapa! Eu não tô olhando, é sério. Eu tô com... Meu Deus, você tá indo muito rápido, velho. Eu tô com medo. Nossa, como ele, como ele sabia que eu ia colocar três vezes de água? <risos> Minha estratégia. Eu não tô fazendo estratégia, eu só tô colocando. O legal é que eu só tenho de fogo. Hoje <risos> do nada o cara se confessa Ai, eu tô com medo. Ai! mas ah, já era do ganhou, parece? Não, ainda não. Ainda você tem chance. Gente, acabei de dar uma dica pro moleque. Mexe dos elementos, eu ganhei outro selo. Eu ganhei dois selos, gafanhoto. Ô oh, louco! Ah, tu ganhou já! Eu ganhei ah, dois selos! Que bom! Bora clicar! Oh. Que você ah, eu ganhei! No, é, uma faixa! Eu também, uma faixa branca! Mentira! Tu ganhou a faixa branca! Sério? Cadê? Deixa eu ver. Como é que você foi tão rápido? Aqui, ó, faixa branca, ó. Aí, ó, vesti ela. Deixa eu ver. Olha, eu ganhei um colar. Ô, louco, você é na primeira. Ganhei três trecas, três trecas de carta aqui. É, vi. você ganhou carta, eu esse também ganhei. É, esse tipo o título trevo, Ó, tem plano de fundo, papel de parede. O que que é esses essas três cartas? É, porque você tem cartas agora, entendeu? Uhum. Bora, bora lá. Ué, lado. eu cliquei sem querer. Bora, tô indo. No qual? Vai... O fogo, será que o do fogo tá funcionando? Gente, tá, eu tô aqui. Não, não, é porque tipo assim, não, esse daí é de 4, esse é daqui é de 2, aqui ó, okay. o meu não tá carregando ainda É, mas o meu já foi, eu tô aqui, aí, tu tá aqui também, o meu que... tá carregando ainda O aí, que tá... que tem que fazer? Então é assim Não sei é, é minha vez, aí eu vou escolher um patamar aqui, aí eu posso escolher, vou escolher entre fogo, Art água 8. e neve Nossa, foi automático Aí Empatou. E agora? O pato ele tá com seis pontos. tá indo de boa. É, você pode escolher neve ou água. Aonde eu escolho? Neve ou água? Aonde que eu escolho? Ah. você tem que primeiro clicar. Ué? É isso, agora você escolhe neve ou água. Ali no verde. Você escolheu água. Não sei é porquê. Aí melhor. Ai, eu nossa, não esse, daqui, esse daqui você vai ganhar. É eu tô entendendo isso, velho. Olha, eu vou escolher aqui. Eu posso batalhar contra você ou eu posso escolher do fogo. Vem pra cima, velho. Eu não vou batalhar contra você. Nossa. Eu vou escolher do fogo. Nossa, eu não joguei o de três. pator, É sua vez. você escolhe um desses, número. E vai escolher neve ou fogo. O que tá de, brilhando em verde... Você tem que escolher. Ah, é que eu Ai meu Deus do céu, eu tô com carta muito Ai. baixa. Aaaaaah! Eu tô carta muito baixa. Essa peste vou... também. Tem que escolher fogo e água também. Quando entrar de neve aqui, deixa estraga. De oh, Ai, eu acho que eu vou perder essa também. Ai, ô oh, louca, você tá com muita carta muito alta, véi. Ai meu Deus. Ele tá com carta muito alta. Eu ganhei uma carta alta agora. Você pode escolher. Agora você tem que escolher fogo, neve ou água. Ah. Ah. <risos> ah, não acredito. Eu tô perdendo nisso, tá vendo? <risos> Minhas cartas estão muito baixas. Eu posso comprar a carta, porque eu ainda não comprei. Ah, de neve, de neve. Eu tenho. Eu não tenho de neve. Não, na verdade eu tenho, mas é uma carta super baixa. Eu também, nossa, que super baixo. Gente, porque não escolhe. Ó, tô, eu ganhei uma, mais uma carta alta. Ih, a gente vai ter que batalhar. Ai, eu tô com medo, vou colocar uma carta baixa aqui. Ai meu Deus, eu vou colocar. Ai! Ai. Gente, mas não tinha contra, não tinha. Eu só tinha do fogo. Meu, Deus, por favor, dessa. Gente, eu não consegui derrotar o um menino, velho. <risos> eu não consegui fazer. Aí eu fiz duas só. Nossa! Fiz, deixa eu ver. Ah, eu ganhei de lavar, Você, é, né? Ai, meu Deus. Mas escolhe um pra gente, você tá ganhando, deixa eu. Ah, não! Eu não tenho de água, eu escolhi Eu errado. também não tenho de água. Por que essas coisas de água que eu não, <risos> não tenho? Sei lá, Essa sacana. parte é doida. Ué? Você não tem água. água? Eu também não. O que eu faço? Não, eu coloquei o de água. Ai, ué, mas você tinha de água. É eu que não tinha. Eu perdi, gente. Eu vou sair daqui, eu vou sair correndo. Eu não quero ver minha Diga, linda, que Não tem minhas lágrimas Entrou um cara aqui, entrou um cara aqui. Ah sim, entendi. Eu lá, quero ver eles. se o. da água tá funcionando. O da neve é o mais esperado de todos, mas provavelmente não vai ter. Bora só testar aqui da água. Aqui ó, vai nesse aqui. Será? Da água é meio bugado é mais difícil. Vai é, bugar! É, mais difícil. Todo jogador. Ah, eu acho que não tá funcionando. Você clica em OK clica naquele X lá em cima. É, eu acho que não tá funcionando ainda. Tenta de novo, Não, eu acho que não tá funcionando. Então, provavelmente, o da neve também não tá funcionando. Bora lá testar. O da neve é o melhor, gente. Olha, eu posso comprar carta, mas não tem nem moeda suficiente. Nossa, então de fogo eu pro freio, né? Pois é, né? Flip Flyer. Ai!